Olá, aqui é a Daniele Schmitz, vamos ver as orientações sobre a utilização de níveis de cabeçalho. Como formatar os títulos e subtítulos das nossas páginas, tanto no Moodle quanto nas páginas web. Para quem enxerga, consegue diferenciar os títulos ou pelo tamanho ou pelo, pelo efeito que foi aplicado nele. Mas quem não enxerga e utiliza leitor de tela... Ele só vai identificar que é um título se nós formatarmos com estilos: título 1, título 2, título 3. Como nós vamos fazer isso? Aqui eu abri uma página da Unipampa nos cursos de graduação. Os títulos da página eles já são identificados com nível 1, cabeçalho de nível 1. Então, nós não podemos ter outro cabeçalho, outro título formatado com nível 1. Então, o próximo título da página deve ser formatado com o estilo título 2. Aí, nós temos na sequência da página outros subtítulos que correspondem aos cursos de graduação, aos campos. Então, nós vamos selecionar cada título e aplicar título 3. E assim por diante, todos os subtítulos que correspondem ao mesmo nível, neste caso aqui, nós vamos colocar título 3. Então é aqui que nós formatamos. Nós não vamos clicar em negrito, itálico, tamanho 12 ou 14. Nós vamos apenas clicar nos estilos para formatar os títulos. Desta forma, o leitor de tela, quando passar por esses títulos, vai informar ao usuário que se trata de um título de nível 1, 2 ou 3 ou 4 e o usuário vai poder navegar pelos títulos pressionando a tecla H vai passar de título em título facilita muito a navegação aqui vocês podem notar que como são uma lista de cursos foram aplicados lista com marcadores tá? que é outra orientação não colocar hífen ou asterisco né, digitar e selecionar e marcar lista de marcadores. No Moodle, nós também vamos editar a, alguma página, né, onde nós vamos inserir informações. Vamos selecionar o conteúdo e identificar aqui se ele é um conteúdo, um título de nível 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ou se ele é um parágrafo. Tá? Neste caso aqui, ele é um parágrafo. Desta forma, nós aplicamos estilos de título nas páginas ou no Moodle.